E aí pessoal, estou aqui na frente do stand da Urban Hello Olha só que bacana isso aqui para criança É um... É um... Eu, eu não consigo definir isso aqui como somente um despertador Ele também é uma caixa de som Bluetooth tá? E totalmente controlado por uma app ó, Como vocês podem ver aqui ó. Então você tem todo o controle Inclusive o monitoramento do sono Então você tem todo o monitoramento Nesse cara, olha lá que legal, olha só Você consegue monitorar, por exemplo, a criança está chorando Aconteceu alguma coisa, barulho dentro do quarto e tudo mais Você tem tudo isso Vantagens desse cara Primeiro, é um, é um kids friendly, né? É bacana, é fã, é divertido né? Você consegue setar as carinhas aqui, ó De como você quer que ele desperte e tudo mais, tá? Então, além disso, ele é um monitor é, um, é uma babá eletrônica né? e totalmente Wi-Fi, ou seja, você consegue remotamente estar tá monitorando aí o seu filho, tá? Urban Hello, e o nome do produto é o Remy, beleza? Mais um produto aqui na CIS para vocês.